Seu aí, ó, o paraglider. É. Olá, amigos do canal. Queridos visitantes que por aqui passam e estão comigo nesse momento. Estamos no alto da serra da cidade de São Pedro. Aqui, à minha esquerda, nós temos uma rampa de asa delta. E hoje, é feriado, eu achei que fosse ter pessoal aqui se preparando para voar. Mas não tem. E para voar tem que ter não só os aparatos, mas toda a documentação de piloto. Essa é a segunda é, rampa, certo? Agora eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Eu não posso ir lá, mas lá na frente, ó. É a primeira rampa de asa delta daqui, da cidade de São Pedro. Lá tá vindo a minha filha, bem lá no fundo, com meus netos. E lá foi comprado por uma pessoa muito famosa, que é bom eu não falar o nome dele aqui agora. E essa pessoa comprou, logicamente pagou, é dele, e ele trancou lá. Agora ficou propriedade particular. Então... Estamos no Alto da Serra, na cidade de São Pedro, lá embaixo, ó, é São Pedro, eu vou mostrar para vocês daqui, lá é São Pedro, certo? Eu vou mostrar agora a cidade charqueada, cidade charqueada, que é aqui. Cidade de Rio Claro, que fica ali, a, a distância que nós estamos da cidade de Rio Claro. Depois vem Campinas, vem Piracicaba, que já fica naquele lado ali, quer ver? Eu mostrei tudo. Beirando esse pé de pinheirinho aqui, ó. E aí está a cidade de Piracicaba. E é essa cidade aqui que vocês estão vendo. Depois de Piracicaba... Aí nós vem Santa Bárbara, vem Americana... E... Campinas... E por aí vai. Aqui no carro está o meu genro. Nós achávamos que fosse ter alguém aqui, né Rogério? Para a gente ter o privilégio de gravar eles voando, mas não tivemos. Ali está a Madalena, como vocês estão vendo. E lá na frente... A minha filha mais nova com meus netos. A filha mais velha, ela tem uma academia de musculação. Ela tem que fazer as planilhas dos alunos durante a semana. Ela foi embora para casa. E nós viemos para cá. Ok, gente? É um prazer imenso mostrar para vocês esse lugar tão bonito aqui. Ó. Olha lá. E o pessoal vem pra cá, né, quando tem campeonato, isso aqui fica numa situação que dá gosto, lotado de carro. E eu conheci isso aqui bruto, gente, bruto, não tinha nada, era só um caminhozinho, um triozinho mesmo, que passava os carros, que conseguia chegar e, e os pilotos que vinham voar. E lá embaixo é o chamado bairro de Capim Fino, onde normalmente quando o piloto não dá conta, ele desce para lá e alguém vai resgatar. E infelizmente já houve mortes também aqui por conta de pilotos que não foram felizes e acabaram, infelizmente, perdendo a vida. Nós vamos deixar essa parte de lado. Agora sim, agora tá gravando. Só que vai devagar, vai devagar com o dedo, não vai muito, não puxa de uma vez não, vai devagar. Empurra pra lá, empurra pra lá, vai devagar. Não, você tá puxando. Empurra pra lá, empurra. Como assim, Pô? Vai no zoom lá, no botão do zoom e empurra, você tá puxando. Aqui, ó. Você tá puxando, você tá puxando. Oh, é o contrário. Você tá, é o contrário. Você tá, você tá empurrando. Mas daí, quando eu faço assim, eu vou falar que eu tô puxando. Agora sim, agora você tá empurrando. Você, tem, tava que puxando. Você, tá você tava puxando. Meu é o contrário Deus. de nós, é o contrário de nós. <risos> Cadê a Rafaela? Vai Rafa! Vai Godzilla! <risos> é, Cadê ideia que vocês têm também falar. <risos> Viu, como que chama aquele cachorrinho lá do... Butler, né Butler? É o Bud? Não, é Bud. É. não, não é o tem outro nome. Não é aquele que faz aquela risadinha? Qual que é, Rafa? Rabugento. Não. Rabugento. Tem tem o Bud. Tem tem o Bud. Então tá Corrida maluca. Tá cheio? Tá cheio? Cadê o Zul na boca da Tia Deixa eu ver. Quer passar sem tempo, tem um o nome do gato é rabuginho. Hum. Vai, Rabuginha. Sorria, tia. Nossa, tia abriu a tela aqui. Da hora. Ó. Olha lá. Nossa, que olhão. É. Pele suada, hein? Rafinha eu tô vendo os seus crobs é. do é. rosto. É. Oh, Ó, babuxei. Esses dias o pessoal do grupo colocou um desses aí pra comprar ele. A boa. cara da avó! Ah é? Eu mostrei né? como aconteceu? Que... Sure. Aí você mandou, né? É, então. Que não! É, é, é, é, é, é, é. Sai fora! Sai fora. Olha mãe, tá já, preto! Já, já. Tá cagou, tem, um... Você cagou, Léo? Você se cagou? Ó, como para de filmar um aqui? No Brasil, ah, e como é vermelhinho? Vai na vez, Parou? Mas ele tá filmando mesmo? Dava. É esse, né? É. <risos> tá gravando, hein? Se você voltar com ele e reto aqui, ó. Se eu pegar a paisagem. tá cortando nós, não? Pegar não, não tá. Mais tá. Lá, é mais pra trás. Aí. Deixa eu ver, ver onde que que ele tá. Ele tá. Daí, ó. Tá vendo aquelas árvores lá? Ó. Ali tudo que é o sentido do negócio da rampa. Aqui, ó. Vem, Gabi. A parte de lá, vó. ó. Ó. É esse caminho aqui? É a rampa? Ai, que você foi lá, né, tá Agora eu parei de olhar. Pera aí, vou pegar meu. E tá lá, ele tá bem lá naquele canto lá. Olha lá uma rampa lá. É lá, que é rampa? É, da é, Olá amigos queridos, nós estamos aqui no bairro chamado Santo Antônio. Atrás daquela capela Santo Antônio ali, ó. Tem um seminário chamado Seminário Santo Antônio também. Eu conheci esse bairro aqui quando era só essa capelinha e essas duas casas que eu vou mostrar aqui. ó. Essa casa aqui ó, já existia e essa casinha aqui que eu vou mostrar que também já existia. Essa aqui. Hoje nós temos aqui, nesse lugar, essa venda do brilho, que eu vou mostrar para vocês ali, que não existia, mas que faz um sucesso tremendo. E aqui é o caminho que vai para as rampas de Asa Delta. Esse posto de combustível não tinha, nem sonhar, tá vendo? E lo logicamente deve ser uma pousada aqui, filha. É uma pousada ali? Uma, uma pousadinha. E ali à esquerda tem um, tem um asfalto, ele, ele ainda vai para a lagoa? Para é asfalto lá? É, para o patrimônio. Isso, para o patrimônio. Antes era tudo terra. Então sai... também aquela caminhonete branca lá, gente? ó. Ali naquela caminhonete branca tem uma estrada que vai para um lugar chamado patrimônio, que fica à nossa esquerda aqui. Onde vai virando aquele carro lá, olha lá. Muito bem. Olha, sabe quanto tempo que eu não venho aqui? 35 anos. Nossa, minha idade! 35 anos. Minha filha falando que é a idade dela. E hoje a mesma filha me trouxe aqui junto com os filhos dela, junto com o esposo. A Madalena tá aqui do lado, tá? Eu vou mostrar pra vocês que eu quero ficar a favor do sol, não contra ele. Ela é a Madalena é minha companheira, minha filha, minha netinha que é a filha do meu querido amigo lá, que é o marido da minha filha. E hoje é toda essa beleza que vocês estão vendo aqui, ó. Agora virou, virou uma família bem maior, olha lá, mais dois netos ali, ó. olha lá que beleza. Ó. E como toda criança, né gente, olha lá, certo? Então estamos na cidade de São Pedro, no alto da serra, no bairro chamado Bairro do Patrimônio. oi Olha lá em cima. Lá em cima, onde? Ah tá, eu vou mostrar. Nós temos lá... A lua? Não, é o sul é rota mesmo. É rota? Olha lá. Ai, ah, que delícia, não? Hoje nós não encontramos Asa Delta voando, mas tem vários... É paraglider esse daí? Isso. E aqui o pessoal fica... Ah, lá, do lado tem um para-avião. Para-avião. Ah, é, do lado tem um avião lá. Para-avião. Esse vai mais longe. E olha só, gente, ele tá o quê, uns... Não tá muito alto não, né, Rogério? Oi? Não tá muito alto não, né? Não tá? E agora nós vamos descer a serra nós vamos pra casa. Dá um, um tchau para a igrejinha ali, ó. Bom, agora nós estamos voltando pra cidade de São Pedro. Aqui à nossa direita tem um café. O pessoal pare, como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? É estação É, o cara fez igual uma estação de trem Só que logicamente é Deu o nome de estação Chama, café estação da cachaça. Café. Ah, o nome é estação da cachaça? É Olha só gente, me perdoe É a estação da cachaça Bom, como eu não tomo cachaça, vai ficar só na estação É, né? toma café É, vende café salgado Etc e tal Café salgado, café salgado, café salgado. Vem café salgado. Vende café salgado, vende café e salgado. Café, vírgula, salgado. Aqui é o portal de entrada para São Pedro para quem vem de brotas e tirapina. Jaú, entra por aqui, se quiser, né? O serão preto lá é, é? Tão tacando fogo. Em algum A lugar, ah. é mesmo não, não, ó. Olha que legal! É o descanso de tela, é um descanso de tela realmente. Aí, muito, né? Muito, muito, né? Muito. muito, muito. Aí estão construindo mais aqui ainda. O jaguar é o que passou por nós. Aí foi um jaguar, gente. Tem alguém aí passando na faixa dupla só para mostrar para nós que tem um jaguar. Aí deixa ele jaguariano lá que eu vou atrás aqui, de, de, de, de boa. Nós vamos corolando aqui. É, nós vamos de Corolla então vamos corolando. Vou tirar uma foto com a câmera do Lá embaixo, São Pedro. é cidade, hein? Estância turística de São Pedro. a direita é só grota né bem é. Ó, profundidade daquilo só brota só grotas só vales estamos no alto da não, serra né serra. atenção verifique os freios eu me lembro quando tinha umas antenas de TV aqui no alto eu só vim aqui pra fazer as aferições da antena, né? Olha lá a, lá, a cor de é. aí, pô, pra é cima. Não, gente, não tá em Minas, não. Ah, aqui, né? É, ali, é não, né? Não, é do outro lado. Aqui? aqui? Isso, é, ali. essa precinha oh. aí, ó. Ah, ali embaixo? Isso, tem um monte de poste de luz ali. Pra onde é que vai aquele lugar pra, pra passear aqui. também? É, daí tem como... Sim, separar senhora. nessa... Sabe a trilha do boi que eu falei? Hum. Desce lá embaixo, Ah, então é aí que é a chamada trilha do boi? Isso. Que é o deck de Cristo que ele se chama. Deck de maritaca, deck de Cristo. Porque o Cristo mesmo ele tá onde? Tá aqui em cima? Tá em cima, é, já passou. Tô Agora como toda da serra, né? Vamos descendo. De boa. Imagina se ela o se celular se sem querer eu passo em cima. Eu pego pra ele, sabe? Não, mas se passar em cima não vai pegar mais nada, não vai prestar. É. Ó, pô, daí a trilha do boi passa bem pertinho aqui da pista. Uhum. E chega aí, ó. Ah, tô parte. vendo ali, ó. Ali, ó. ó. ali, ó. Que bacana, né? Uhum. Só que é bem longo o caminho. E é degrau, né? É, tem muita novidade aqui Depois que eu mudei hein? Investiram bastante aqui Viu gente é, Se alguém vir pra cá futuramente passear Aproveita Tem muita coisa boa Já que tá tudo queimado aqui Por causa da seca né Essa moto é boa para viajar para longe, né? Mas assim, sozinha, né? se coloca um Igual ali. Ali ela tá sentada numa posição que não demora muito ela começa a cansar. E aquela outra lá mais ainda, né? Bem? Aquela Judia. Depois que asfaltou aqui, ficou bom, hein. Sai, sai da onde? Fazenda, né? É fazenda Aí é a cachoeira A pousada a... Mas tem a cachoeira ainda? Sim. Tem, tem? Tá ali atrás Nossa, colocaram fogo no ar É? Uma opção de passeio, Madalena De ficar Olha só que bacana que tá isso aí, pena que tá seco demais, né? Isso aqui verdinho é muito melhor. Então, Madalena, enquanto é aquele, aquele convite daquela senhora, como é que eu vou fazer? Tem que esperar um pouco mais, né? Janeiro É, Quando. Então é porque é dia 16. De, do mês que vem? É em cima, né? Você conversou com ela? Explicou? Respeito. Tem que falar. Tem que falar, olha, aconteceu algo de bom na nossa vida e o que aconteceu foi isso, isso e isso. Aqui à nossa direita, pessoal, tem um clube que tudo isso daqui era, para chegar aqui, tinha que andar a pé e bastante, né? não era pouco não. Hoje era, era mato aqui para tudo mato, era só estradinha de terra aqui até São Pedro. Hoje é tudo já asfaltado, asfaltado já é residência e tudo mais, né? É. Isso aqui tudo aí, isso aqui tudo era mato, dos dois lados. Só então tinha uma estradinha de terra e muita poeira para chegar aqui no clube. Hoje que beleza, hein? É, o progresso vai chegando, não tem como fugir dele, né? Ali tá o Cícero filmando a a vista ali de São Pedro, onde o pessoal é, se prepara para descer de Asa Delta, Asa Delta e Paraglider. então Ali está o Rogério, o genro dele. E a filha dele e as crianças estão lá perto da porteira. Lá longe. E eu estou aqui atrás da câmera. Não dá para vocês verem. Mas eu estou aqui, viu, gente? Olha que vista maravilhosa. A gente vê as cidades lá longe. Segundo eles, aqui... Lá embaixo, ó. Ó. assim... É... Piracicaba. Aí vai indo, vai indo ali, ó. Americana. Santa Bárbara, Campinas. Vai indo... Aqui. Segundo eles, aqui, ó. Como é que é? Aqui assim... É... Charqueada. E lá... Lá longe... Depois daquela sombra, fica Rio Claro. É, a distância que nós estamos na cidade de Rio Claro. Depois vem Campinas, vem Piracicaba, já fica naquele lado ali, tu tá É, eu mostrei tudo. Ó, beirando esse pé de Pinheirinho aqui, ó. Está a cidade de Piracicaba. Alô, Rogério. Oi. Olá meninas, bem-vindo! na sombra oi. fala oi oi olha que moçada que moçada mais mais bonita ah, não deu tempo que eu achei e essa aqui e essa aqui achei é uma pedra preta ah, que legal! <risos> olha, olha que lisinha! Nossa, Vamos bonita, né? Lisinha, né? Lisinha. Quem sabe vendo, não acha uma pedra? Precisa? Toma, Rafa! A gente vende por mil reais. Só pedra. <risos> Obrigada. <risos> ah, se fosse assim, hein? <risos> <risos> Fácil? acha uma pedra e vende por mil reais. <risos> Essa aqui vende por 200. Só 200 reais? Só. Ou 200 mil reais? Vamos lá procurar o rapaz que faz tudo de pele. Vou que Oi! Ajuda eu, já vou eu, eu aqui. Ajuda é? Aqui Vem você aqui ver. Aqui Vem aqui no carro, senta ali. Vem na sombra. Ah, Mais fácil oh, que você Ela ver aqui, tá aqui. com uma meia dentro do sapato. Ah, não acredito. Você tá brincando. Aqui, Ela agora você vê, ali. Quem quer ir pro outro lado depois? Nossa, Todo que da hora a rampa mesmo. Deixa eu ver. Quer a... a avó. <risos> será, que, será que foi por isso que botaram esse céu na rampa aqui? É. Quer ver o é. que, que tá... Sim. é isso aí? Porque Sim. lá sempre dava algumas. Cuidado, hein? Lá dava algumas dicas lá. Algina tava lá, os caras. Um de... O Leonardo perdeu. Tô magrinha, deixa eu ver. Uhum. Temos aqui uma senhora muito eu. magrinha, fitinha. Olha só, deixa eu ver. Nossa, sujou aqui na minha mão. Ela, ela, ela. Não dela, não dela. Não, você é da pegou, preda. Você ah, é daquela lá, árvore é. queimada. Agora você sujou ela. Agora você sujou ela. Eu não sabia que tinha sujado. você focar se Isso aqui é o zoom, ó. Olha, o Léo tá com, a, com ó, tá os olhos tá pretos. Cadê, ó? Mentira. Olha Simba. <risos> Leo, olha aqui. Ó. Olha pra lá de Simba. Vamos Deixa eu filmar ele. ele. Deixa eu filmar ah, ele com o olhos é preto. Super olha lá, tá vendo? Uhum. Vamos sacanear é ele. Tia, Ó, tudo suja a perna. É, tá mesmo, ó. Tudo sujo essa perna. Simba. Simba. Passa o cabelo, aí o cabelo vai ficar preto não vai mais. Até o máximo,